Várias coisas essa semana, nossa, sério, assim que virar o mês eu tô atolado de coisa pra fazer. Amanhã já começa. São coisas legais, a maioria delas são coisas legais, mas é muita coisa, anyway. E eu sou um exímio preguiçoso. Uh, muitas coisas que eu quero banir. É sendo bem sincero, eu quero jogar de DIN. Eu joguei Projeto Dinho? Acho que não, vamos jogar Esse chapéu é ridículo Quem deixou você vestir essa coisa horrível? Eu coloquei essa camisa nova, eu acabei de comprar Desde que eu coloquei, eu não encostei na Kiana E ela está tá cheia de pelo Oi filha, amor Sabe o que é engraçado? Ela odeia que eu traga ela pra live Ela não se importa de ficar no meu colo Mas quando eu pego ela e trago pra cá, ela fica puta Querem ver? <risos> Pera, tem que pegar a aqui Vou Trazer ela pra ela ficar puta Que nojo essa bot lane mano, que cena Agora eu quero colocar essa colheita nessa mulher Acabou minha mana, para de usar skill Abortou a missão, eu sou um Dinha, não consigo puxar rápido Ai, ah, trolei. Tava sem mana, cara. Ops. Nossa, cheguei muito mal. Não, proquei a colheita, Dani. Deixa eu estereotipar aqui. É uma Lux bot. O nome dela é uma música da Lana del Rey. É gay ou não é gay? Vai, Carminha! Matou a cena! Não é possível que esse boneco é tão inútil que ela não consegue matar a cena com um de vida na frente dela. Não foi parar o recall da Lux. Odeio o suporte. Isso não é main suporte, cara. Eu odeio o suporte assim. De verdade, me devolve o Ranger de Blitz. Pode passivo, cara. Vai parar o recall da mulher. A cena me dando all-in. Por que, que você não tá aqui pra gente dar a Lux com um de vida? Ah! Desculpa. Eu queria que tivesse um jeito fácil de saber quanto de AD eu tô ganhando só por causa do ataque speed. Mas eu acho que não tem. Vai dar mantra K na boca dessas mulheres! Deus! Peguei a colheita não colhi Mas a gente tá de obrigado, Kha'Zix Meu herói O que que proca o, esse socão do arauto na torre? Ele dá uma vez só depois que bate na torre? Ou é... Não sei Vou torcer pra não tomar dive dessas duas mulheres aí Eu acho que eu não tomo Só se eu tomar muita skill shot Cara, tem um vidro aqui? Eu não sei o que eles estão fazendo Vai parar meu B, sério? Ah, meu Deus do céu Dane-se minha colheita. Esse jogo dá pra fazer coletora tranquilamente, hein? Porque GMR é bom também. Botinha de MR aqui é show. Essa cena pode fazer isso? Dá pra cima um do k -Z? Bom, aguenta do lado, né? Que <risos> né? Ou oh, matou a Lux, pelo menos. Oh. Tá tá com a bundinha pra lua, mas tudo bem. Ah, morreu. <risos> oh, o mandato é bom aqui, hein. Um oh, o Kha'Zix tá forte pra caramba. Cara, meu nível 11. Com quem que eu preciso falar? Não devia gastar tiro pra atacar o Ard? Pô. Que que ele pô? Ele põe o W, mas antes. É o que, né? Essa garrinha grande. É o que W que eu acho. Vocês já sabem que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, né? Não sabe? Então se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum. Ó. Tem que tirar essa coroa dela. Tá bom, belo passinho. Susto o mapa mudando. É minha vida louca isso aqui não? Oh, fuck. <risos> Caguei o farm inteiro. Nossa, bela. Ui, crítico eu não sei. Se... Ah, vale, ele ganha D também com crítico. Slow infinito do E dela. Ai, Gwen está aí muito. Pior que esse item é bom, né? Esse item é bom. Vamos fazer E. Acho que o Spike é muito maior fazendo isso. Acho não, com certeza é. Então o gasto meu Cleanse e meu Fendaval antes da luta... teria sido uma luta. Formando mal pra cacete, cara. É muito difícil farmar de Jean. É, não é difícil, né? Eu que não sei farmar. Difícil, difícil, não é. Pior é que eu não preciso nem fazer Lorde Dominique nesse jogo, eu acho que é full dano mesmo. Engraçado se eu abrisse a ult e viesse a ult da cena, da Lux e do GP na minha cara. Eles usaram, eles usaram as duas ults mesmo. What the fuck? Eu dei meu pesado ali. Bom, ninguém tem ult mais. Nossa, mas a gente não tem dano. Tem. Bom, agora é pra minha ult doer, né? É que usar na, a, a ult quando a galera tá full é meio troll, porque dá pouco dano, né? Mesmo na cena, dá pouco dano. Nossa. <risos> não, posso... não está imune. não consigo quebrar o barril do gp agora faço isso né o loja dominique isso é melhor é difícil dar auto-ataque neles. Tá curando bastante esse Fiddle mesmo. Agora fica até gostosinho bater de Jin late game, né? Eu acho que ele ganha attack speed com nível. Um tempo atrás tava 0.75, agora aumentou. Peguei alguém ali. Ah, essa última pirata. Ué. Sabe onde é que você tem que enfiar essa tesoura, Gwen? Nem te conta. Agora a gente termina de BT ou Lorde Dominique, mas acho que é Lorde Dominique, né? Por enquanto dá pra ir pra BT, mas essa mulher vai fazer zonas, vai ficando chato. Ah, mas uma BTzinha interessante, né? Bom, quando a gente fechar a loja do Mickey, a gente fica com 100% de crítica, aí fica legal. Yoshi! <risos> Nossa, BT ia dar um tiro e ia ficar full. Mano, Jingleite game é forte pra cacete, que isso? Não dá dano no bicho isso aí, Senna. <risos> Talvez eu não precise de... de do Dominique, vamos, vamos sentir. Pois é Nossa Foi brother <risos> O Gragas não ter roubado ali foi muito brother O Gragas foi muito, brother. Uma salva de palmas pro Gragas, por favor. Nem pelo meu aqui, mas pelo Gragas. Eu teria roubado aquilo ali, mas no instinto. Não seria nem por maldade, mas eu teria estourado aquele barril. Talvez por maldade. Esse Gragas é um homem muito melhor do que eu. Que homem. Que ética de trabalho.